Nossa live sem ter um contratempo, né? Eu Senão. <risos> Oi! Não, tudo nós bem? Ter, né? Não podemos mudar que... a regra. <risos> tem que ter o nosso contratempo, né? Senão não é a live da Sheila. Então, é, tudo tem que bem ser. Ela... Tudo bem, vocês? Como é que vocês estão, meninas? Muito frio aí? Aqui esfriou um monte. <risos> Começou a esfriar, né? Aí eu esqueci de pegar o meu, o, o meu casaquinho pronto. Conseguiu fazer o casaco? Faltou, a ribana embaixo. <risos> então, a gente vai estar tá fazendo... Essa peça, essa peça aqui a gente vai estar tá fazendo hoje aqui com vocês, tá, gente? Com a modelagem para vocês retirarem lá no site, né? A, a partir de hoje, dia 27, né? 19 horas, até amanhã, dia 28, às 19 horas. Tá? As meninas vão estar tá colocando o cupom aí para vocês... Tá? para vocês irem lá, faz tudo certinho, como se fosse comprar, quando vocês colocam o um cupom na, lá, zera. Vocês não precisam pagar nada, tá? Da outra vez da modelagem, veio gente me mandando e-mail assim, como assim? Eu vou ter que pagar? esse aqui estava zerado, mas a pessoa achou que teria que pagar. Isso aqui não, vai, fica... vir descontado. vai vir descontado. Fica zerado, gente, não... Fica não zerado, preocupe... gente. Não se preocupe que vai vir zerado, tá? É, então acho que as meninas treinaram né? Com os moldes que foi disponibilizado Do buchinho e lá das almofadinhas é, Que vai tudo pelo e-mail Minha gente, tá? Então vocês prestem atenção na live Seguem direitinho Que vai tudo por e-mail, tá? Não adianta vir no WhatsApp chorando depois Que não adianta, tá bom? Então não acho é que tudo de... é uma compra normal que Todo mundo já comprou pela, pelo site Da Animania, então é uma compra normal Tá bom? Não é Mas mandado. não WhatsApp. paga nada. É, não paga nada. E não é mandado. É, não cai no WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, gente. Vai só pelo e-mail. Só pelo e-mail, tá oh. bom, gente? Olha só que lindo. Que lindo que ficou Lu. Eu falei eu que ia fazer, ficar eu maravilhoso. Só faltou a na hora que tava com toda cortar ribana, chegou gente aqui em casa. Ficou cliente Olha tá só, Olha <risos> só que lindo. Desse, então, dessa modelagem de hoje, gente. Olha aqui, ó. Dá para brincar bastante, né? Nossa, rápido, fácil, muito fácil, muito gostoso de fazer, sabe? Vai, veste super bem. Então, e os, oh, a gente vai usar aqui o soft lá da Felipe Malhas, tá, gente? É, então... esse que eu tô usando aqui lá da Felipe Malhas. J tem esse azul aqui ainda, Jô, as outras cores lindas ela tem, tá? Esse aqui é um azul, não sei se vai ter ainda. Mas oh, o que vai ser feito na live, a Jo tem para venda lá, Tá? Em todas as cores, essas cores lisas, assim, ó. Tudo, tudo lá da Felipe Malhas tá? Então, vocês precisando de soft pra fazer essa peça aqui, ou outras peças, ou até mesmo bixi, os bichinhos que a gente vai ter, vai falar mais sobre os bichinhos da nossa costura criativa que vai ter lá uhum. no, no YouTube. Então, vocês precisando de tecido, e não é só soft que a Felipe Malhas tem, tá, gente? Eles têm tudo e qualquer tipo de tecido, eles têm uma linha completa de tecido para modelagem pet, para moda pet. Isso é muito importante, vocês comprarem tecidos em um lugar que você sabe a procedência, por quê? Porque se você compra em tecido, eu já fui comprar em lojas de tecido, lojas não, esse lugar que vendem retalhos de tecido, onde deixava os tecidos lá no meio da sujeira, onde tem rato, onde tem bicho, e dá alergia nos animais, né? Porque dá alergia nos nossos bebês de quatro patas. Então é muito importante vocês comprarem tecido onde vocês sabem da procedência, onde vocês conhecem, vocês sabem que a loja é limpinha, vocês sabem que, que tá tudo ali. Pode comprar, fazer a peça e já vender. Não vai ter problema com alergia com os bebês de quatro patas. Então é muito importante. E a Felipe Malha é maravilhoso. Vocês ligam lá, falem com a Jo, A Ju tá aí na nossa live também. Fale com ela falou que tem ó, Ela falou que tem esse de estrelinha lá ainda, tá? então Ela tem lá. Ela tem os estampados de personagem, coisa mais linda também. Que vocês podem utilizar aqui, ó. Tá? Que elas, lá também pode utilizar e colocar o um emblema aqui do personagem também. Tá bom, gente? Então, vocês falem com eles, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos produtos dos tecidos da Felipe Mares São tudo de ótima qualidade. Tudo que eu tô usando ultimamente no meu canal, desde quando eu conheci a Jo. É só Felipe Malhas Então gente, não perca tempo correndo atrás de outros tecidos De outras empresas de, de Que vende tecido Que você não conhece a procedência Compre da Felipe Malhas Compre no lugar onde você conhece a procedência e a Eu Felipe tenho uma Males... cliente que eu fiz Que eu fiz a roupinha de, de, de soft Que ele é o so, A Joa jo tem o soft brasileiro Ela falou que a peça Não fez bolinha nem nada O soft brasileiro que ela tem É um soft muito bom Tá, lógico, roupa de cachorro é quem roupa de criança tem que ficar misturando com os panos de chão lá e com outras aí. coisas separadinho para lavar, né? Se você quer conservar uma peça, uma peça impecável, sem bolinha sem nada, né? Não adianta você colocar para ah, vou comprar uma, uma flicê e coloca lá para bater com, com a história de, de banho, vai fazer bolinha. Então você tem que ter um cuidado também nessa questão aí, tá? Ou passar para as clientes isso daí, tá bom? Tá bom, então a está aí na nossa live, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês falem com ela, tá? perguntem para ela, ela sabe ela vai passar preço, vai passar tecido qual tecido melhor para fazer então tá aí, tá bom Jô? E eu agradeço muito a Jo, porque ela me ajuda bastante, ela me ajuda muito. Às vezes eu tô com um projeto na cabeça e digo, mas eu não tenho esse tecido. Aí a Jo já vem, não, mas eu já tenho, chega, peraí que eu te mando. Então, às vezes, esses projetos maravilhosos, novos, que a gente tá fazendo, tudo tecido da Felipe Malhas. Ela já muito manda o tecido e já manda os acessórios também pra gente fazer na nossa... Eu conheço um, a Jo há mais de 14 anos, então, é, de confiança, gente. Então, ela atende super bem, ela auxílio tudo que vocês precisarem, tá? Só que tem que ter uma calma, que é bastante cliente procurando e tudo, né? Então, elas não deixo de atender vocês, tá bom? Tá bom? Então, a outra coisa que eu ia falar pra vocês é da nossa Semana da Costura. Gente, a gente tá conversando aqui, passando todos as coisas que tem que passar agora, no começo, pra depois a gente não parar, né? Então, tenham paciência já, vamos pra live aqui, tá? Então tem a semo... e é tudo importante para vocês, o que a gente está passando, porque é mais modelagem, mais moldes para vocês, mais presente para vocês. Opa, tá? ai, ai. Então só, temos a... Lá, só a, a Marília se faz isso para vocês, gente. Modelagem ah, que agrada inteira, do pequeno ao grandão. Então uhum. aproveitem, assistam, aproveite. compartilhem. Compartilha essa live aí também, gente, para mais gente. Isso, gente pode compartilhar aí. a live. Pô, vamos compartilhando aí, minha Compartilha gente, aí pra gente chegar aí um bom, um bom tanto de gente aí. Então, é meus pra amores, ter pessoas que mais conheço mais a, ainda a Tendência Pet verdade. e a animania Pet, né? Divulga. Assim você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho também, né? Então, meus amores, nós vamos ter a Semana da Costura Criativa lá no nosso canal. É uma coisa diferente de roupa pet, porém cabe junto, né? A Lula anda fazendo os bazares, né, Lu? Isso, as, as feirinhas aqui que vai ter sempre do, os dois primeiros sábados do mês, né? Então, então essa é uma costura, coisa que eu vou colocar junto. Costura criativa aí, tenho certeza que vai Vendo. vender nas feiras, nos Vendo. bazares. Vendo. Que é, os é diferente, vestidos. é totalmente diferente esses que a Cheira fez. Então, é, se é para ser igual, nós não somos, gente. Nós somos diferentes, nós procuramos algo melhor. Né, mas, algo grito, criativo, grito. Igual, igual todo mundo faz, né? Então nós temos que ter diferença nesse ponto, nesse quesito, tá? E é o que a Animania Pet é: a procura diferencial. Isso, então, gente, tem é a nossa semana da costura criativa. Olha só, hoje tem a live, mas a partir de amanhã já começa os vídeos virem lá no nosso canal, canal Animania Pet Mold, tá? Amanhã tem um vídeo, né, de um bichinho. Daqueles bichinhos do humor, teve alguém que falou que era um bichinho do humor, né? A Dani chama de emoji, né? Nós chamamos de emoji. Emojis do, emoji do humor. Emojis do humor. Emojis do então, humor. Então, amanhã terá um vídeo, depois de amanhã mais outro vídeo. Então nós vamos ter do dia 28, que é amanhã, até o dia 1 vídeos, emojis para vocês, né? Vocês vão seguir cada vídeo, aí vocês vão seguir ali um, um passo ali para vocês estarem ganhando um molde daquele bichinho. O que, que elas têm que fazer, Luto? Lembra? Ela ah, tem que se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o vídeo. Comentar, né? Ai, que lindo, que bonitinho. Um comentário bom. Ai, eu gostei, adorei. É um comentário, mas comentário, sabe? Não lá. Gostei, todo mundo coloca, né? Gostei, amei. eu um não Vou colocar Um com bonequinho, um sorriso. Não. Nada disso. É comentário, gente. Um comentário, tá? Compartilhar o vídeo em modo público no seu face, marcando animaniapetmolds. Tá, tem que marcar. Após fazer essas quatro etapas, enviar um print para o e-mail, animaniapetmold, Daí lá vai estar na descrição de baixo vídeo, onde que vocês têm que mandar, tá? Ou pelo WhatsApp mas, e por e-mail, tá? A resposta da Sheila vai ser o seguinte: se tiver tudo ok, ela vai te mandar o molde do vídeo, do, do vídeo do dia se você for no outro dia pedir o anterior, não é o mole do dia, então vocês tem que comentar e compartilhar para ganhar o mole do dia e fazer todos os cinco dias, que são, vão ser cinco modelagens diferentes dos emojis do humor todos vocês vão ter que fazer essas quatro etapas, um por um, amanhã vai sair um, vocês vão ter que fazer Curtir o vídeo, se inscrever no canal, curtir. os inscritos já vão estar nos próximos, né? Então, vou ter que curtir o vídeo, vai ter que comentar, um comentário bom, que até eu vou estar olhando esses comentários com a Sheila, tá, gente? E eu, eu sou meia charapinha pra essas coisas, tá? É, hum. Compartilhar o vídeo em modo público no Facebook, marcando. Nesses cinco dias, vão ter que fazer isso, essas quatro etapas, tá? A primeira etapa, se inscrever no canal, já vale pro primeiro dia. Daí, você fica pro restante da, das outras lives que vai ter. Das outras... Da, dos vídeos que vai ter, tá? Então, mas as duas etapas, tem que fazer todas iguais. Seguir regra por regra. Não adianta conversar com a Sheila, não sei o quê. É, Não adianta você ficar conversando com a Sheila, não sei o quê. Não. Ela vai responder com o molde do dia para vocês, tá? Beleza? Então, vocês fiquem bem atentos aí para seguir essas etapas. Eu vou estar junto com a Sheila vendo os comentários de vocês. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Já estão tá me pedindo antes de levar para a feira. Esse aqui tem, né, gente? Esse aqui tem por aí, tudo que ela é o lugar esse, que tem. tem. É, esse é, tudo tem. Esse tudo tem mais para gente, né? Para quem é, quiser. Mas... Né? Você falou, nós não ficamos sempre no mesmo, né? Nós sempre... Não, vamos, não, não. Nós procuramos e não vamos sempre, né? É. E daí, tem mais esse. Tem mais outros ali, mas é muito, não vou trazer tudo, então... Tem unicórnio, O abacate, eu amei do abacate. Então... Então, gente, é esses aqui os nossos emojis do humor, eu já arrumamos até o um nome. Então... Isso, e é lá no canal, no YouTube, tá, pra vocês assistirem, tá bom? Não é no ah. Face, é no YouTube. Dani, e tirar print de todos os processos que você curtiu, que você comentou, que você compartilhou e que você marcou animania. Beleza? Isso. Combinado, meninas? Então, aí também tem os nossos cursos, né? Dani, coloca, vai colocando os links conforme a gente vai falando, tá? Dani, tem a Viviane aí também, né? meu Começa amor. amanhã a semana criativa, tá? Não percam. É. Amanhã começa a nossa, a nossa semana da costura criativa lá no canal, então não perca, para não perder os moldes. Também lá no nosso site tem o molde do Bustinho, tá? Em todos os tamanhos, para vocês baixarem Gratuito, tá? A Animania Sim. também tá dando modelagem pra vocês, viu? Então, tem de todos os tamanhos, aqueles bustinhos maravilhosos, né? Eu já fiz vídeo com, mostrando pra vocês que era interessante vocês terem esses bustinhos. Ah, então, tá lá pra vocês baixarem todos os tamanhos. Pra quem tá? faz, é, faz feira, faz ali a, as vendas ali, pra mostragem, eles são ótimos pra mostrar. É uma, uma vitrine ali. Isso. Então, também tem das almofadinha para colocar nas camas, para dar de brinde para os clientes. Também tá lá os um, moldes grátis para você baixar. E tem os nossos cursos, né, gente? Tem os nossos cursos, tem o quarto pacote aí que a gente lançou mês passado. Tá um quarto pacote. Maravilhoso, quarto pacote de modelagens de inverno, só de inverno. Porque é o, a, o, a época do ano que a gente mais vende roupinhas pet até... Os bebês que não são acostumados com roupas são obrigados a vestir roupa porque é frio. Então, tá lá o nosso quarto pacote. Tem os outros também, um, dois, três, tá lá. Então, a Dani vai deixar o nosso link aí, pra, se você não conhece, você clica, vai lá, vê qual o curso que você mais se adequada, ok? E Esse curso também... é tudo na Tendência e Pet, tá? É, na Tendência e Pet. A Dani vai na pôr ali o tudo, link tá? para vocês, tá? E também lá na, no site da Animania, onde vocês têm os bustinhos, as almofadas para baix, baixar grátis, vai, que vai ter esse nosso molde de hoje, para vocês baixarem lá também. Lá a gente está com a promoção nos kits. Tem kits lá que vem seis tamanhos, cinco tamanhos, que você vai comprar por R$100. Né? E você que ainda é nosso cliente, que já é nosso aluno, ainda tem um desconto lá. Né, tem o cupom de desconto Usando a tendência PET Tá, maiúsculo Lá no cupom você ganha Eu acho que 20% de desconto Se não me engano, a Dani veio certinho Então, gente, vão lá Tem bastante coisa, sempre tem modelagem nova Sempre tem lançamento Toda semana, pelo menos um lançamento Tem novo lá na nossa página Animania, porque nós não ficamos na mesma Sempre tem coisa nova Nós nunca paramos, né, Lu? Isso, nunca, nós estamos lá Sempre à frente, gente. Tá bom? Então, dados, recados, acho que é isso, né, Lu? Ah, os kits que tem na oferta, lá na Animania, né? Os kits, aproveite os kits, quem não tem todos, aproveite, né? Os kits são maravilhosos, tá, gente? É, tanto os lançamentos estão todos lá, que você tem o um cupom acima de 100 reais, você tem, né, pra você... um descontinho lá, bem bacaninha, pra vocês adquirirem, tá? Então, são modelagens ótimas, eu só uso a modelagem da cheira da, da Animania Pet, então e as modelagens da cheira você pode brincar bastante com as modelagens delas. São perfeitas, que nem do pequenininho até o grandão. E nós trabalhamos com modinha, né? Porque básico todo mundo faz, modinha só a tendência pet, Animania Pet tem. nós! Então vamos bom, lá a para a cozinha Compartilha a live aí, meus amigos. Eu compartilhando, Compartilha. quero ver muitos coraçõezinhos na live. Vão comentando, vão tirando as dúvidas aí. Vocês estão com algumas dúvidas, já pode perguntar, a Lu vai respondendo. Sim, pode perguntar, eu estou aqui para ajudar vocês. Vou boa noite, mostrando. Márcia. Boa noite, Dalva. Como é que está aí? Conseguiu sim, Dalva? Você está aqui, Dalva. Onde <risos> que você Como consegue é? entrar, Dalva. <risos> Como é que está aí? Tá bom? Dá para ver bem? Dá, tranquilo. Beleza. Então, bora, bora lá, pessoal. Deixa eu me aqui para dirigir esse trem aqui. Então vamos lá. Então, nessa modelagem, vocês vão receber o nosso doginho. Né? Aqui está faltando um, porque eu tirei para pôr aqui, né? Então, vocês vão receber. Mas como eu falei lá no nosso grupo, se você quiser estar tá colocando adidas ou. De marca, coloquem, né? Desde que vocês comprem num lugar que permita vocês usar, tá? Que tem os direitos e... autorais tudo certinho, tá bom? Eu já expliquei isso lá nos grupos, então vocês já sabem. E eu fiz esse aqui, vocês podem usar à vontade, vai ter. Cada modelagem tem os, tem os, os seus lá, dessas cores, seus, são seis cores. Então, já tá ele espelhado, já para você imprimir tá. e sublimar, tá? Prudinho, então... Gente... Esse aqui vocês podem usar à vontade, tá? É, fui eu que criei, vocês podem usar à vontade. do Gueto, tá? Então, vai pra vocês, tá? Aqui boa eu noite, Ney. Subi... Boa noite, Evandro. Oi, aqui filha. eu já subi... Aqui. Esse molde aqui é a parte de cima, né? As costas, parte de cima, você vai cortar uma vez dobrado. E aqui você vai colocar a sua sublimação, tá? Uma vez dobrado, tá? A cor que você faz aqui em cima, né? Você procura fazer também a parte das mangas e essa parte do capuz, tá? E daí a outra cor você faz todo o resto, tá bom? Pra dar aquela. Aquele, né, ficar bonitinho. Não comprar, fica lindo. Então, aí a Boa parte. A parte das costas baixas, uma vez dobrada também. Já disse, estamos usando o soft da Felipe Malhas, né? Parte da de frente... Uma... Soft, tá? Uma vez dobrada, também a parte da frente. As manguinhas, duas vezes, tá? Capuz, Vi... quatro vezes. A vez. Viviane acabou de chegar. Oi, Viviane. E aqui, o nosso filete do capuz, que vai aqui, duas vezes, tá? A gente também vai usar esse filetezinho assim, ó, você pode estar tá usando aqui eu tô usando tactel, mas você pode estar tá usando a, a tricoline, testoline, tecidos que não laceiam, tá? Porque aqui é pra gente fazer essas essas tiras aqui, tá? Esses filetes aqui. Então, não dá pra colocar um, uma ribana aqui, porque senão ele vai ficar enrugado. Tem que ser tecido Isso. plano ali. Isso, então tem que ser tecido plano, tá? Então, aqui... Eu cortei de dois centímetros, tá? Aqui de largura. E a nossa ribana, né? A nossa ribana tem, a, tem um molde pra vocês cortarem a ribana, tá? Então, cortar duas vezes a ribana, que é pra, as mangas, pra barriga, tá bom? Então, é isso, gente. Então, esses são os moldes que a gente vai usar. Vamos pegar aqui a nossa parte das costas, a parte de baixo, pra nós tá fazendo... Os nossos. Assim, eu tô perguntando aqui Como faz para sublimar? Lá no vídeo, lá no canal da, da Sheila Lá do, do YouTube Ela tem uns vídeos de sequência Como fazer a sublimação, tá gente? Para quem não tem a impressora sublim... A tinta sublimática Dá para você fazer com os transfers, tá? Então tem bastante gente ensinando com transfer Como fazer é, Para colocar nas roupinhas, tá? Ou os apliques que vocês compram em lojas que sejam certinhas para vocês colocarem, tá? Então, sublimação, Sim. no canal tem lá como faz sublimação que a Sheila ensinou. Só procurarem lá, tá ok? Então, aqui, gente, aqui eu fiz. Pique aqui, pique aqui, tá? Para quê? Pra gente se guiar aqui e saber que aqui no meio... Então, a gente vai colocar um filete aqui e outro aqui e um aqui no meio, tá? Então, eu coloco primeiro do meio... Depois eu deixo um dedo aqui de diferença, ou sempre o espaço que você deixar de um aqui desse para cá, você deixa para cá, tá? Para ficar certinho, tá bom? Ah, a, a Sheila perguntando se pode usar o viés de algodão. O viés de algodão ele vai esticar, amor. Tem aqueles viés sintéticos que você compra para colocar nas calças que usam no de abrigo, que lá você pode usar também, tá? Se você não Sim. tiver o uma... É o tricoline, gente. O tricoline, vocês sempre vão ter um pedacinho lá. Pedacinhos que vocês têm tricoline das cores, vocês vão guardando e vocês vão usar pra alguma coisa, tá? Eu sempre guardo, é. Sempre os pedacinhos eu vou guardando, porque aqui, ó, é pouquinho. É bem pouquinho. Então, aqui, ó, o nosso filete aqui, a gente vai dobrar uma vez pra dentro, né? Outra vez pra dentro aqui. E uma vez aqui no meio, ó. Fazendo, deixando ele assim, ó. Tá? Pra gente tá costurando aqui. Fabiana, não precisa acrescentar margem de costura nos modos da Sheila, tá? Não. Nesses, não. Lá do curso Nesses, tem, não. tem a primeira do edição que precisa, tá? É, a primeira edição Mas do Mas já está é marcado no molde. Quanto que você precisa acrescentar. Só a primeira edição, porque foi transformado, era em posto, ele foi transformado em fácil, tá? Então, aqui a gente vai passar Sim. a costura, né? Hum. Sei lá, o viés pronto de algodão dá? De algodão eu não, não gosto muito porque ele laceia, né? É. Eu, eu prefiro tecido plano. Melhor a gente ter é tecido plano, tá bom? Até o oxfordine vocês podem e... usar, ele é mais fininho. O oxford vai ficar bem grossinho, né? Mas o oxfordine ele é mais fininho. Até um tactel vocês podem usar pra fazer isso daí, tá? Aqui eu tô fazendo com tactel, tá? É, está fazendo com taquetel, achei que está fazendo com taquetel ali. Essa é uma das partes mais chatinhas que tem aqui para fazer. Agora você comprando aqueles fileteszinho pronto, então daí fica mais fácil, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. tenho. Já vou mostrar para vocês. Primeiro já tá pronto. A gente vai colocar o outro. Olha, eu não sei qual que eu. Olha, eu só. Sou... Para essas coisas pequenininhas aqui, eu só não tenho. Não lembro qual que é, ó. Esses aqui, ó. Esse aqui é pronto. Ele, ele é um. Um poliéster. ó. Você pode usar esses aqui também, ó. Isso, sabe? é. Fala que é pra colocar pra, pra Adidas, sabe? Viés de Adidas, eles falam uma coisa. Ou viés pra colégio, sabe? Então. É esse aqui, você pode usar, tá? Ele não estica, tá? É, falam que é leite de escola, né? De. É, isso, uhum. de uniforme, né? Isso, cada, cada local tem um nome, né? Cada região é. tem um nome diferente. A Priscila Santos pediu para ensinar a fazer alguma roupinha na galoneira. Galoneira é mais para você fazer as barras e fazer os vieizinhos, tá? Se tem um tem vídeo, como... né, Sheila? Não lembro se você tem vídeo. Não, nessa, da não, não tem. Da cobertura, não. Então, a cobertura, ela serve pra você fazer o acabamento, tipo bolso, né? Pra você pregar, rebater o elástico, né? Ela não dá pra você fazer uma peça inteira na galoneira. Você não consegue fazer uma peça não, completa. Não, é só para acabamento, gente, a galoneira. É só pra acabamento, tá? Aí você consegue fazer essas costuras aqui, deixa eu... Ó, essas costuras aqui de acabamento, de punho, de manga, de... E rebater, né? Você consegue descontar gola, né? Mas na... é só pra isso que serve a galoneira. Então aqui, ó, aí a gente vai colocar o outro aqui, ó. Procurando colocar o mesma distância, tá? Boa noite, Maria Cecília. Mas eu vou fazer um vídeo usando a galoneira simples, Priscila. É Priscila, né? E deixa eu ver. É, aham, a Priscila Santos. Então, eu vou fazer um vídeo assim, fazendo, usando a galoneira assim, ensinando vocês usar a galoneira, tá? Eu vou fazer um vídeo assim. Eu gosto muito da galoneira pra passar friso, né? Pra passar friso, pra produção ela é ótima. Eu preciso fazer tantas peças, tem que passar a fazer a. Passar friso, bola, né? Isso. A Maria Lúcia Pereira perguntou Aquele acabamento na overlock que a Sheila ensinou, dá para fazer na chinesinha? Qual acabamento, Flor? Qual acabamento, Maria Lúcia? <risos> Tem vários. A... a saia, tu tá falando da saia? Franzia saia? A saia? Pra franzir a saia? Será que é esse, Maria Lúcia? Ficou assim, gente, ó. Então, franzir a saia na chinesinha, não, me parece que ela não tem aquele botão que deixa que muda ela lá, que dá pra franzir, né? Então, eu não já não conheço muito bem a chinesinha nesse quesito. Mas você pode franzir na reta mesmo, né? Passa a costura e depois puxa. As linhas e você consegue transir. Então, aqui a gente vai pegar a parte Sei de lá. cima. Oi. A Cláudia pediu pra você mostrar melhor como é que você fez essa dobra do filete. Ah, tá. Aqui, ó. Filete, ainda bem que eu fiz maior pra mostrar, né? Aqui, ó. Eu dobrei uma vez pra dentro aqui, tá? Outra vez pra dentro aqui. Tá dando pra ver? E aqui eu dobrei no meio, ó. Como se fosse um viés comprado pronto, gente. Isso. Se você quiser passar, né, ali já, eu não passo uhum. porque. Aí você já não pode demora, passar. demora, mas se quiser passar, você pode passar. Apesar que o taquetel ali tem que ser bem morninho, né, senão... Quem pois acha? é, por isso que eu não passei. Então aqui, uhum. gente, ó. A gente vai pegar a parte de cima com a parte de baixo aqui, tá? Se você se sentir mais seguro colocando um... Não, Rosinei, a galoneira não é tão importante assim para quem está começando, tá? Não. É importante galoreira você ter não é. de uma máquina reta boa e uma overlock. Não faz falta, gente. Eu tô com a minha é, ali, ó. Não faz. Eu não uso quando eu vou fazer algum tipo de roupa para minhas crianças. Eu não uso galoneira para nada, porque tudo que a galoneira faz, você faz com a reta. Muito melhor, tá? Então a galoneira, eu, usava, eu fazia roupa para adulto. eu usava bastante galoneira fazer as legs, fazer os cabelos cozinha. Agora nem é. usa. É, ah, estou usando para fazer. Ó. Eu usei ontem para fazer a roupa cirúrgica. Que daí eu fiz com a galoneira o vieizinho, sabe? Coloquei, ficou bem bonitinho. E, é, o friso que eu falo, né? Eu, eu chamo é de friso. friso. Então, eu, eu tenho a máquina de cortar o friso, daí eu faço aqueles rolos de friso e coloco na cobertura, né? Que é a galoneira que vocês falam aí com o aparelho de friso que eu vou trazer para mostrar para vocês também. Então, ali eu só vou passando. Quando vai fazer aqueles vestidinhos tipo, aquele vestido... aquela de alcinha, aquele vestidinho unicórnio, aquelas alcinhas, uhum. isso ali dá uma produção que você só vai passando ali, sabe? Arruma Sim. uma medida do tamanho que você quer e só vai passando. Então, é rapidinho. Aquele, Aí... aquele acabamento da chinesinha que a Maria Lúcia falou, ela falou assim, é aquele que ela puxa a linha para frente. Ah, a, a, o... O arremate, meu amor. O, o arremate. arremate. Sim, sim, tem sim. Você vê se, se ela tem aquela, aquele, aquele aparelhinho na frente ali, onde eu prendo a linha. Se não tiver, você pode comprar, tá? Nas lojas, você chega e pede. Eu quero um aparelho de arremate para mim colocar na minha máquina chinesinha. Aí você já consegue colocar nela, tá bom? Simone, este, esta modelagem dá para vocês fazerem na reta sim, tá? Tranquilo. Dá pra fazer na reta, tá bom? A Sheila tá fazendo tudo na reta ali, ó. Tudo na reta. Se você não tiver o Oliver Lock, você usa o zigue-zague pra fazer um acabamentozinho no final ali, mas é tudo na reta, tá bom? Boa noite, Gente, Jorge. gente mas esse soft da Felipe Malhas é um, tão maravilhoso que ele não é necessário, tá? Não é necessário Isso, você é. dar acabamento. Olha só, ele fica perfeito. Então aqui a gente fez a costura aqui, né? Aí aqui a gente vai dobrar essa costura aqui pra cima e vai passar um ponto aqui, ó. Não precisa Olha, nem um o aqui gente. Olha só o pressponto ali, vai ficar bem bonito. Já faz o acabamento perfeito. Obrigada, Miriam. Adquiriu a terceira edição do curso. Muito obrigada, minha flor. Muito obrigada. Tenho certeza que você vai amar os nossos cursos. Olha só. Tá dando pra vocês verem bem aí, gente? Qualquer coisa, falem aí. Que a Lu já, já me avisa, tá? Olha só. Agora aqui, as nossas costas tá prontas. Então vamos pegar as nossas mangas. Mangas, gente. Tá acabando minha bateria. Gente, eu já volto. Só um pouquinho pegar o, o carregador. Tá bom. Mangas, gente, ó. Costas, frente. Sempre cuidem disso, tá? As mangas sempre têm que cuidar. As nossas mangas, a maior, a maior parte, a maioria delas tem costas e frente. E a raglan, esse é um novo corte de raglan, né? É uma modelagem nova. Então, a raglan, se você errar, tá? As costas aqui, a frente, se você errar o modo de colocar aqui, aí a peça vai ficar toda torta e você não vai entender o porquê, tá bom? Então, costa é mais comprida aqui, frente é menos comprido aqui, tá? Gente, vão falando aí, vão, daqui um pouco a luz já volta, ela já responde todo mundo, tá? Então, costa mais comprida, frente menos comprida. Aqui a gente tá com as costas, a gente vai... Márcia, não é aparelho, é do próprio, na própria verlock que faz o, o, esse acabamento, tá? O mas, se não, ao arremate, mas se não tiver, se a tua veio sem o, sem o aparelhinho do, da o arremate que tem ali na overlock, você pode comprar um, um aparelhinho remoto de, de arremate, tá? Aonde você parafusa ela ali e coloca ali para você, tá? Então é só você pedir lá, tem um aparelhinho de arremate para vender, tá? Rose, você pode fazer assim direto na overlock chinesinha. Aqui a fiz a minha, direto na overlock, tá? Ó, tá bom? Pode usar a direto na overlock. Então, sempre cuidando, ó. Mais comprido é as costas. Já saiu o vídeo do busto, o cheiro tá pedindo? Bustinho vai sair o vídeo dia 4, tá? Dia 4 sai o vídeo do bustinho. Já vão pegando lá os moldes, deixando tudo o material arrumadinho já para o dia 4 para fazer. Vamos pegar as frentes agora, tá? As frentes, não, a frente. E pegar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente? Ó. Aí, vamos pegar uma frente aqui, né? A frente aqui e aqui. Voltei, oh, gente. O carregador. <risos> não saiu tá fora do ar aqui. E as almofadinhas vocês estão fazendo? Vão me respondendo aí? Oi Sandra Daqui, daqui um pouquinho as meninas vão pôr aí o, o link Eu vou para pra vocês, tá? Daí ele entra em contato Com a Viviane do, da Hotmart Se você tá conseguindo baixar os moldes, Tá isso. Fale com a Viviane aí, que ela ajuda. Então, ficou assim, gente, ó. Agora vamos pegar. O nossa, a nossa ribana, tá? A Semana Criativa vai começar amanhã no canal do YouTube da Cheia, tá? Na Animania. Isso. Então, vamos pegar a nossa ribana. Gente, a ribana, vocês usem melhor vocês usar a cor de baixo tá ó porque para dar aquele contraste né gente eu já falo errado agora tô com a minha boca ainda meio inchada com a minha cara meio inchada agora ferrou né então pra dar cont... ainda não foi liberado ainda modelagem tá Mas vamos assistindo aí É. então aqui a gente vai passar então eu uso usar ribana da cor aqui de baixo para dar aquele contraste para ficar bonitinho, tá então, bora lá. Iris Lene chama a Viviane do curso. A Viviane tá na live? Tá. Só chamar ela que tá na live. Esse é o o agasalho olímpico, gente. Já achei que ele tá fazendo hoje, tá? Então. Ó, aqui a gente vai dar uma leve puxada eu tô na nossa ibana. Então, Essa minha ribana aqui ela é bem, bem daquelas, bem pobrinhas, digo, né? Ela é até transparente. Eu peço para vocês, quando vocês forem comprar ribana, vocês compram a ribana melhor, que ela tem uma elasticidade melhor, tá? Essa aqui é. Obrigada, tá tenho... tô... tô... Amando as aulas e os vídeos, bem explicado, Sheila, anaele Oi? A Naelli está amando os vídeos das aulas, são bem explicadas. Obrigado, Ana L. Muito obrigado. Que bom que você está gostando. Isso é muito importante para a gente, viu? É importante vocês trazerem para a gente se está bom, se não está, o que a gente pode melhorar, né? Que a gente procura sempre estar tá melhorando, né? Cada vez mais para vocês. Quem vê o nosso primeiro curso ali, ele é maravilhoso. Mas, se vocês forem notar os outros, a gente foi melhorando cada vez mais conforme o que vocês vêm trazendo pra gente. O quarto está tá maravilhoso. Ó, dá uma leve puxada, tá, gente? Eu tô fazendo devagar. Vou liberar mais tarde o cupom para vocês adquirirem, tá, gente? Não sai da live sem o cupom. Não sai da live. Não sai da live sem o cupom. Daqui um pouco a gente já libera o cupom. Eu estou fazendo devagar aqui para vocês entenderem como é live né? Tem, dá algumas coisinhas erradas, então a gente vai fazendo devagar, até pra gente uhum. mesmo tá se atualizando, até pra gente mesmo estar tá prestando atenção, porque costurar e estar tá falando com vocês aqui, querendo, dando atenção pra vocês, é outra coisa do que você sentar aqui e costurar, né? Aí, então, aí aqui, gente, ó, se eu deixar passar alguma coisa, vocês me avisem, tá? Então, aqui a gente colocou os nossos punhos aqui, e a gente vai arrematar, tá? Até aqui, ó. Tá? Daqui, punho com punho, a gente vai vir arrematando até aqui, tá bom? Vamos fazer um lado para colocar a ribana na nossa barriga, para daí a gente pegar os nossos, o nosso capuz. Obrigada, Camila, com a próxima então, a Bernadette, a 1, a 3 e a 4, estão amando. Muito obrigada, Boa meu. noite, Maria, boa noite, Débora. Que bom. Esse é o agasalho limpo do gueto, tá, gente? Daqui a pouco mais a gente libera o cupom para vocês, tá bom? Vamos acompanhando ali para vocês verem o processo certo. A Tereza Toledo, Sheila, excelente professora, tudo lindo e bem explicado. Obrigada, Tereza, meu amor. Então, gente, aqui, ó, pregamos aqui um lado. Tá? Eu gosto de fazer assim, eu não gosto de estar tá pregando em anel, tá? Aqui na barriga. Viviane, o cupom não é agora, é mais tarde, Viviane, tá? Cupom mais tarde, é. Então aqui, ó, a gente vai passar agora aqui na barriga, tá? Ok? Eu amo essa parte, hein? <risos> Eu deixei o nosso capuz por último, porque esse capuz aqui tem um segredinho maravilhoso que eu tenho certeza que muitas vão amar. Tá? Eu vi a dificuldade de umas alunas De umas meninas Em outro grupo, que nem meu é Mas eu tava naquele grupo, não sei por que, que eu tava naquele grupo Depois me tiraram <risos> Marilene Barbosa Estou vendendo muitas roupas com os moldes da Sheila Que maravilha Eu também que vendo maravilha. muito, muito hum, Fico muito feliz tá? Fico muito feliz Porque eu, eu sempre digo para vocês que O sucesso de vocês é meu sucesso e é verdade, porque se vocês vendem, vocês vão, né? Vocês estão fazendo sucesso, vocês vendem, vocês vão querer comprar mais modelagem de mim. Está dando tudo eu certo? Eu não posso das modelagem que sai nova na ali é. para o pessoal, o pessoal já quer. Então, vocês vão querer comprar mais modelagem nova, mais coisas novas, minha. Então não é um um slogan que eu criei do nada, é é real. Se vocês fazem sucesso, eu faço sucesso também, né? Com então certeza. Você... Gosto muito, muito pelo sucesso de vocês. E... e o povo procura bastante modinha, coisa diferente. Hoje uma cliente falou assim, Lu, eu vou comprar um blusão hoje para causa do frio, que eu dei banho nele. Mas a semana que vem tem que procurar para fazer os modelinhos diferentes, sabe? Então, os mais elaborados. Então, elas procuram o básico, mas daí se você tem o diferencial teu, que são a modinha, elas vão querer. Porque chama atenção, nós estamos, nós estamos mexendo chama. com com os filhos, né? Com os filhos do pessoal, né? Eu tenho meus, os meus bebês aqui, para mim, são meus filhos. Até o Leão tá internado ainda, né? Que tá com tá com cálculo na, nos rins. Para tá mim, aqui. é meus filhos. Então, a mesma forma que eu tenho eles como meus filhos, os meus clientes também têm os bebês desde quatro patas como filhos. Então, vamos querer o melhor. A gente... Nas nossas crianças humanas, usam roupas básicas, sim, usam. Mas para sair, uma, ou para um aniversário, ou para... A gente gosta de colocar uma roupa mais equipada, uma roupa né, mais bonita, uma, uma modinha. Não é diferente com os nossos bebês de quatro patas, tá bom? Simone então, Maranhão, aqui... tem como fazer, sim, a roupinha na marca doméstica. Tem como, tá? Tem como fazer, sim, a roupinha. sim. Pode fazer tranquilo. Essa roupinha aqui, ó. Eu tô fazendo aqui, mas dá pra fazer tranquilamente na máquina doméstica. Aqui, gente, ó. Agora a gente vai... A gente passou aqui o nosso nossa ribana aqui. Agora a gente vai colocar punho com punho aqui. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. E aqui, né? Punho com punho aqui da barriga e vai passar um arremate aqui fechando, tá? E Daí vamos pegar o nosso... A Otília de Fabre falou que está assistindo a live, mas quem vai retirar o cupom é a filha dela, Katschuski. Tudo bem. Sem problema, morem. Você vai amar. É bem Você vai amar isso daí. Yeah, e tá é? É grandão, tá, gente? A modelagem que vocês vão, vão ganhar, vocês vão tirar lá do site, é do RN11, tá? A gente trabalha com os grandões, os bebezinhos de, de pequenininhos, os corpinhos da Índia, aos grandões. A Jamília adorou os moldes da almofada. Gostoso e bom. Que bom. Dá Maria você... Lúcia, obrigada. Ela falou que não tem como não gostar de nós. <risos> Muito obrigada, meu amor. Então, gente, aqui... Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. E a gente vai pegar o nosso capuz. Para gente pegar aqui. Obrigada, Sandra. Comprou o primeiro e, a, e o quarto. Maravilhoso. O Maravilhoso. Você é paciente para explicar. A Sheila tem uma paciência para explicar, gente. Se vocês tiverem dúvidas, se chamam Ela vai ajudar vocês. Tanto do, do, do curto quanto ali do, dos grupos, tá? Então, é ela é ótima. Bom. Não dá, tem como é que dá, o pessoal dá. fala, que pede para outras ensinarem que não entendem a didática, não sei como, né? Mas tudo bem, né? Cada um é cada, um é cada um. Então, aqui, ó, tá assim, né? Aí a gente deixa de Bora lado. De indo, gente. Gente. Vamos pegar os nossos capuz, tá? Então... Valdira, não desiste, não. Qualquer coisa chama. Eu também, se quiser precisar me chamar, que eu te ajudo também, tá bom, Valdira? Não desiste, meu amor, não desiste. Se não, vai desistir daí, como é que tu vai saber se ia dar certo ou não ia, né? Tem que, que ser persistente aí. no que a gente quer. Eu sou ah, é. muito persistente. E tô alcançando meus objetivos. <risos> Toda então, semana. Aqui, vamos pegar o nosso filete aqui e vamos pegar aqui, ó. Tá? Olha que maravilha, Sheila. A Luciana Macedo. Graças a Deus, com os bolsos da Sheila, eu vou abrir a minha loja física. Amém, Deus te oh, abençoe, vai ter um sucesso. Que maravilha, que benção, meu amor, que benção. Manda vídeozinho pra gente aí, foto pra gente estar tá ajudando. Isso, a compartilhar, manda vídeo, que a gente vai divulgando também. A, a Sheila já... falou que o marido dela vai bloquear o cartão de crédito dela. Falar pra ele assim que é investimento, meu filho, ó. É pra ganhar ah, dinzinho. Mas <risos> ele que não, que não pode bloquear, que é investimento. Sei lá. Uma pergunta Oi. aqui da Ribana, tá? A Priscila Santos. Como faço para fazer quando. Quanto tenho que puxar a Ribana? Quanto tem que puxar a Ribana? Para saber. É, quanto na hora que falta a Ribana, ribana qual que é? Tem ali, um esquemazinho mas... ali para puxar? Vai depender da Ribana. Lembra que eu falei para vocês que essa minha aqui é aquela. Bem nojentinha, ó. Que ela é até transparente. Mas eu tenho Ribana aqui que eu que ela tem uma elasticidade maravilhosa, que qualquer puxão ela... Deixa eu ver se eu tenho ela. A Cristina falou que tá linda, vai fazer, o dog vai usar o macacão olímpico e ficará junto com o seu filho assistindo o jogo. Mande foto pra nós, Cristina. Daí. Isso, manda foto, marca a gente, ó. Essa aqui já tem uma elasticidade bem boa. Então vai depender da elasticidade da, da tua ribana, tá? Então, essa aqui eu não puxei muito, ó. Pode ver como ela ficou certinha. Você não pode estar tá puxando demais, né? Não, você viu que ela franziu demais? Essa peça aqui, o nosso o olímpico aqui, ele não é para franzir. Olha só. Ele não é para franzir. Meninas, a Felipe Malhas tem para vender as ribana, tá? Ela não, não é, é pronto já. Ela você compra para por metas ribana, tá bom? Na Felipe Malhas tem para venda. Ciane Costa. Então, lá... Lá, vão lá complicar Felipe Malha, Zimbana, e daí pra puxar não tem um, um, eu não tenho como dizer puxa tanto, puxa tanto, não tem nem como que isso, né? Mas você tem, não pode deixar franzido assim, tá? Isso, não pode franzir. Sheila, lá Tereza Toledo perguntando se este molde de pet da sete Porquinho da Índia. Dá, tu vai usar o, o modo de medir é a mesma coisa. Tá? Tu vai. tem gente, eu até vi falar esses dias, eu vi uma coisa ali que eu achei um absurdo, que a medida do gato é diferente que a roupa o gato tem que ser roupa diferente o cachorro, gente, não é tudo e qualquer animal de quatro patas vai ser sim diferente porque não precisa nem ser de outra espécie, não precisa de um cachorro para o outro é diferente o, o tronco é diferente, o comprimento é diferente, o, você tem que tirar a medida mas ele vai ter as quatro patas, não vai mudar, ele não tem uma pata no meio da barriga. As patas vão estar ali no mesmo lugar do outro, do cachorro O gato, tem a pata no mesmo lugar que a pata do cachorro. Então, é a medida, você tem a medida certinho. Geralmente, porquê ainda ainda, ele vai usar o RN, tá? Anair, Pegorara, se você não está conseguindo comprar a primeira edição... Ah, chama lá no, no, no grupo lá da, da, Do curso Que a Sheila dá uma atenção para vocês lá Se tiver alguma, algum problema com o que não tá conseguindo Tá esquentando a cabeça Assistiu duas vezes, seja persistente Seja persistente que você consegue Chega lá sim, tá amor? Aqui meus amores ó, Então pegamos aqui a primeira primeiro, primeiro filete no capuz Agora vamos pegar outra parte aqui ó, Tá? E vamos pregar aqui ó vamos Vindo pregando aqui, tá? Olha o Tilly aqui, ó. Eu sou cadeirante, adaptei a máquina reta e overlock. Estou amando fazer roupas téticas. Ai, que bom Tilly, é. sucesso que pra orgulho. você, amada. Que orgulho! Nossa! Gente, vamos bom. compartilhar, gente. Só os 15 compartilhamentos. Vamos, coraçãozinhos, compartilhe, compartilhe para mais pessoas. Mais a gente querendo da Sheila. E vê que ela é uma profissional top 10. Top mil, né? Não 10. Então, ó, um dos capuz já pronto. Fazer o outro agora. Vamos compartilhar aí, gente. Ó, a Valdir falou que não sabia fazer nada. E com todas as explicações aprendeu. Oh, que maravilha, que maravilha! Mas eu, eu fico muito feliz, muito, muito feliz com esse relato de vocês. A Otília, que é a cadeirante? Deixa eu ver aqui. Acho que é. É a Otília, a Otília. Otília, meu amor, você é uma vencedora. Nossa! Isso, você não, não se estacionou, você está indo para frente, está evoluindo, é isso, tá? Sim. Tenho muito orgulho. Nossa, mim, meu coração se encheu de orgulho de você. Nossa, muito, muito orgulho mesmo. Fico muito orgulho. Menina, aí, vocês mim. que postar encontrar as, as, as roupas que vocês fazem, tá? Da Cosmodes, da Animania Pet. Vocês podem postar e marcar no Facebook, pode marcar no Instagram, a Animania Pet e atender esse Pet Mods. Pode marcar, tá bom? Não tem problema. Divulgue ali, marque. Estão liberados para marcar o nome Animania Pet Tendência e Pet, tanto no é Face e quanto no outra. Instagram, as tá bom? Vai ser um, um. Eu fico muito feliz. Eu amo ver as peças de vocês prontas. Então, gente, aqui ó, fizemos os dois capuz aqui, ó. Agora que a gente vai juntar um no outro aqui, tá? E vamos passar uma costura daqui até aqui, ok? Meia, parabéns. Está adquirindo a primeira máquina dela. Vai chegar amanhã. Oh, que Sucesso. Beleza. Sucesso, meu amor. Ó, uma dica de uma colega. Da Márcia hum. e Sheila, Uma dica que eu uso sobre esticar a ribana. Da ponta do início do calcador eu marco dois dedos com lápis na mesa. Da máquina estico a partir dessa marca até esse vão... Aí do quadrado da máquina Deu para entender? É tipo que nem na lingerie, né? Que faz uma marcação para você dar uma esticada ali. É, tipo se eu fosse colocar Obrigado ribana... Obrigado pela dica, Amada. Meninas, olha a dica da Marquinha Luísa quem tiver dúvida. Se eu fosse colocar ribana aqui, eu ia colocar daqui, né? E daí ia vir até aqui. Uhum. Né? É isso aqui que ela e... quis falava. Uhum. Deu uma ideia, gente. Obrigada aí, meu amor, muito obrigada pela dica É isso aí, gente A gente sempre aprende uma com a outra E é assim lá nos nossos grupos também, tá? Que a gente tem grupos que são pagos mensais E todo mês eu coloco modelagem lá Então é assim lá nos nossos grupos também Quem sabe bordar ensina as outras bordar Quem sabe sublimar a Lu Quem sabe sublimar ensina as outras sublimar Quem tem uma dificuldade Empregar zíper, modéstia a parte Eu tinha essa dificuldade, <risos> Pede ajuda para o universitário, é, no caso, a Lu, e aprende. Então, uma ajuda a outra. É uma maravilha os nossos grupos. Se você Cláudia, quiser entrar... É, aqui, é, que é que dá uma paradinha no grupo. capuz hein? Dá uma paradinha no capuz. A Cláudia, ela não está entendendo esta parte do capuz. Qual parte, Cláudia? Qual parte? Ela foi feita duas partes do capuz, né? Foi cortada quatro vezes e duas vezes ali do meio. Foi colocado frente com frente e fechado, tá? Aqui, Cláudia, ó, a gente pegou, né, essa parte aqui do filete, essa parte aqui do filete, fizemos os dois. E daí colocamos a, a direito com direito e passamos uma costura daqui até aqui. Deu para pegar, Cláudia? Não respondeu, hein? Oi, Claudio tá? Britimpoor. Oi, meninas do grupo do Zap, Minhas lindas, cheirosas. Então é isso, tá, gente? Ó, a gente pegou esse filete aqui nessa parte do capuz aqui e nessa parte. São quatro vezes, né? Então a gente fez, transformou os dois capuz aqui, tá? Ó. Um capuz, um capuz. A Marcia falou que vai voltar para os grupos, E Isso, volta, estamos te aguardando. Então, aí a gente juntou um no outro ali, no direito, e no avesso a gente passou a costura até aqui, tá? Até aqui. Cláudia, entendeu? Entendeu, Cláudia, coelho. Dá, diz sim aí. Por favor. Então, aqui e a você gente... Entendeu? Aqui a gente deixou sem, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai virar no direito, Tá? E vai pegar a nossa ribana aqui, tá? Eu sempre pego dois centímetros, tá? De ribana. Oi, Débora. Jesus. Ó, dois centímetros de ribana. E aqui, gente, é aqui, ó. Esse é o segredo aqui, tá? Essa dica é ótima. Preste atenção, gente, nessa parte aí. É, é ótima. Eu amei. <risos> Porque, assim, eu vi no grupo... Tá? Que nem nosso era, que as meninas não estavam conseguindo fazer daquela forma que eu ensinei e hoje em dia todo mundo ensina, né? A, aqui, ó, colocar a ribana aqui e aqui, né? Fica muito grosso. Aí o pessoal não conseguia fazer na máquina doméstica, quebrava a agulha, estragava a máquina. Então, eu criei esse capuz justamente pra isso, né? A gente passou a costura ali, ficou assim. Aí a gente vai cortar o pedacinho da ribana aqui, né? Eu, eu coloco dois centímetros. E aqui, ó, aqui a gente vai passar uma costura, ó, tá? Ó. Passar uma costura juntando a ribana aqui, tá? Embutindo a ribana aqui no nosso capuz. Fica perfeito o acabamento, gente. Olha essa dica. A filha sempre procurando nos ajudar em pequenas coisas assim, ela facilita pra nós, tá? Então, por isso, é. quando vocês assistirem o vídeo, compartilhem e deixem o seu joinha, tá bom? Fica embutidinho aqui, ó. Aí não fica grosso. Aí a mesma coisa você vai fazer desse lado aqui, ó. Mesma coisa. Vai pegar a ribana, tá dando pra ver aí, né, gente? Ó. Ah, tá. A dúvida da Cláudia Coelho, ah, como é que você colocou a parte vermelha? Parte vermelha aqui no meio. No meio. Vai ter duas laterais do capuz. São duas laterais dessa aqui, né? E o nosso filete do capuz aqui. Você vai pegar esse filete do capuz e vai costurar aqui, ó. Tá? Feito isso, você vai pegar depois o outro lado e vai costurar aqui. Aí você transforma uma parte do capuz. Deu, entender Acho que deu, né? Eu acho que deu, né, Cláudia? E assim... Sim, entendeu. Beleza. Então tá, beleza. E aqui daí você vai fazer isso aqui, né? Você costurou aqui, né, e daí tá assim. Aí você vai vir com essa parte aqui e colocar aqui, costurar aqui também, tá? Eu fazia diferente, ficava grosso mesmo, daí a Sheila ensinou esse, esse modo, foi muito mais fácil, gente. Oi, Alexandre, Kellen Aguiar, tudo bem? E fica assim, gente, ó. Ah, agora eu vou colocar aqui minha linha que arrebentou. para nós, pra Oi, nosso... a Marli tá aí também. ADM do grupo. A Marie, Débora de Jesus também. Obrigada pela ajuda, meninas. As minhas meninas superpoderosas. Oi, Ana, bem-vinda. Há uma pergunta sobre o capuz. A Priscila, dá para fazer nos outros capuz esse método aí? Olha, esse capuz eu desenvolvi já com esse... com essa forma aqui, já para isso. Você pode fazer, né? Quando você cortar o capuz, você tenta fazer essa parte aqui para embutir ele, né? Porque os outros capuzes, eles são assim, né? Eles não tem esse biquinho aqui. Tá bom? Então, aqui, deixa eu ver. Tudo. Se acabou nossa linha, não. Tá tudo certinho, tudo certinho. Ao vivo, gente. Ao vivo é assim, tá? Isso que eu tô fazendo devagar. Quem sabe faz ao vivo. Aqui, nosso filete, como vocês viram ali, é um pouco maior, né? Então, eu corto esse pedacinho que sobra aqui. E agora, a gente vai... Prespontar essa parte aqui do capuz e já passar uma costura de segurança aqui embaixo, tá? Menos no nosso, menos aqui na nossa ribana, tá? A gente vai passar uma costura de segurança aqui por tudo, mas até aqui na ribana não, tá? E o presponto aqui também a gente vai prespontar tudo, mas a ribana aqui não, tá bom? Então bora lá. O presponto fica o acabamento muito bonito, tá? E ajuda a não uh, o forro vir para para fora, sabe? Então, essa dura mais também, né? Dura mais. Fica lindo visualmente. Se você pegar da, de grandes marcas que tem por aí o acabamento. com marcas conhecidas com o acabamento é o O, né? <risos> Qual a medida do pilete que você usou, que você usa para o acabamento? O Alexandre perguntou: do capuz, Alexandre? É, qual, qual, preciso saber qual, do capuz, do, da parte do ali? Do capuz ou da, da parte da, da barriguinha à volta do... Da ribana que ele tá falando? Não, não respondeu ainda. Aqui no capuz eu, eu coloquei dois centímetros, né? Dois centímetros. O tecido vermelho e amarelo é qual? É soft, lá da Felipe Malha, gente. Mas vocês podem fazer também com rosinha, Do capuz. tá? Do capuz, ele, ele falou. Dois centímetros ela usou. Dois centímetros, tá? Então, aqui, nosso capuz. Pronto. Posso... Agora, vamos pegar a nossa peça. Deixa eu aliviar aqui, tirar um pouco de coisa daqui. Não um me acho. Então, aqui, eu vou virar no avesso ah, aqui a é minha peça. Tá? Isso também é uma dica bem boa, tá, gente? Eu não sei vocês, mas eu quando comecei a fazer roupinhas, não de. Não, não de viver de quatro patas, mas roupinhas humanas, nos meus cursos, quando eu comecei a fazer os cursos, eu preguei muitos e muitos capuz ao contrário, ao contrário, nas costas. Eu também fiz essa na pressa, gente do céu, costurada aí. Ai, é, Jesus, Jesus querido. Uhum. Não, eu vi dito na frente fazendo, daí a, os clientes chamando ali e eu costurando ali, na frente, desmanchar a frente com o capuz. Ah, Jesus, é uma tortura. Uhum. Então, gente, aí eu costumei fazer assim, né? Eu coloco, tá no avesso aqui a peça, né? Então eu coloco com a frente pra mim, tá? Confrente Fabiana pelo... Soares, mais tarde vai ser falado onde se consegue os moldes, tá? Deixa, eu... Vamos fazer os piques aqui também, que eu já ia esquecendo. Tá, A gente lançando, dá para fazer no moletom? Dá, dá para fazer no moletom, no crush, tá? Então, aqui, no Microsoft, tá? no Soft, na Place. Na Place dá para fazer. Então aqui, gente, ó, virei. A peça no avesso e deixei a frente virada para mim. Meu capuz está no direito, tá? E aqui tá com a frente virada para mim. Eu vou colocar ele aqui dentro, tá? Essa parte vermelha aqui, ó. Ó, essa parte é importante, gente. Presta atenção ali, ó. Essa parte vermelha aqui, ó, que a gente colocou a ribana aqui, a gente vai colocar. Aqui, ó, na parte vermelha da frente aqui, ó. Tá vendo? Encontrar costura com costura. Costura com costura aqui, ó. Encontrando aqui, tá? E vamos pregar o nosso capuz. Se você se sente mais seguro, colocando... A Cristina Camargo, é Que delícia ver essa costura com moda e batendo certinho o tamanho das peças. É, Eliane, é, é o soft. Ah, não vi mesmo. A Cláudia Coelho perguntou. Desculpa, Cláudia, passou batido. É, pergunta sobre não dar retrocesso quando coloca a ribana. Eu dou retrocesso e tudo. É a minha Eu também é... dou retrocesso. Ela já faz automático o retrocesso, né? Não tem como eu não fazer Sim, isso. na reta sim. Uhum. Ela já faz automático aqui. Mas tem que dar retrocesso <risos> em tudo, tá? Boa noite, Cissa. Antes tarde do que nunca, amada. <risos> Bem-vinda. Sim, Simone. Ah, mas... Aguarde mais um pouco, amores. Já tá vai bom. ser utilizado para vocês. Aqui aconteceu uma coisa que sempre acontece, né? Nas melhores costureiras. <risos> costurou a peça toda sem, sem linha na carretilha. <risos> Quem nunca? Né? Isso, contato. Disse, ah, costurou bonito, quando vê não tem mais linha. <risos> Quem nunca? Então, bora lá de novo, né? Vamos mais de Qual novo. Que é a tua marca da, da tua industrial, Sheila? A marca a tua máquina reta? A minha é a, Santa Santa a, a, a Sansei. É Sansei. Sansei. Sansei. É a Direct Drive, tá? É a Direct Drive, gente. Muito chique. Só tem uma dessa ainda. É. É. Eu tenho saudade da minha outra, tá? Tereza Essa Toledo, é a, pijama... a flipe flip, falam falam flisse, é aquela estilo mantinha que é peludinha, tá? Aquela que eu fiz o pijama sonho. É o pijama sonho que a Sheila fez. Os pés gostam muito, muito, muito desse tecido também. É microfibra flisse. Olha a Felipe falando. Quem nunca aconteceu de acabar a linha de baixo, tava costurando, erga mão. <risos> Sempre, né, gente? É uma coisa. Então, aqui a gente pegou o nosso capuz. Vamos ver como que ficou. Cortar os fios, né, porque... Gente, então, vocês, assim, vocês perguntam, não fique só atenta, a Sheila faz no soft, que o soft é mais acessível para vocês fazerem para uma grande produção, para vender, né, que sai bastante. Então, não fique só atenta, ah, só vai usar o soft na cada modelagem. Eu sou exemplo, eu na modelagem da Sheila, eu uso tudo que é tipo de tecido. Então, eu faço ali, vamos ver como é que fica isso aqui, faço um tipo um piloto, ver como é que fica, mas olha, gente, não tem erro, você pode usar o tecido que vocês quiserem. Não fique apega só, só aquele tecido para aquela modelagem, tá? Então, Não. use imaginação, a gente, hein? A gente usa um tecido ali, mas você pode muito bem fazer com outro. Esse aqui, por exemplo, o moletom, ele cai bem, ele fica maravilhoso. O plush, né? O plush fica lindo, Sim, o plush aqui. Ah, aqueles aquele suéter, outro... suéter manga raglan lá que eu fiz, eu fiz no plush. Pra... Ficou maravilhoso, ficou lindo. Eu fiz no soft também. Eu fiz no moletom, tá... ficou perfeito. Tá lindo, gente. Então, então, aqui, ó, acabou a nossa peça. Rapidinho, isso ainda que eu fiz, brincando, falando com vocês. Então, dá para fazer uma produção enorme dessa peça. Olha só. A e minha ele... tá ajustada tá pela metade, gente, ó. E Olha ele ele aqui, tá vendo? Sheila. É o molde que a Sheila fez ali, ó, é esse daqui que eu tô fazendo. Ó. Então, você pode usar uma estampada aqui embaixo também. Uma estampa de time aqui, ó. Tá Isso, também. É Fica legal. Tá o meu hum. personagem aqui. Esse aqui eu sublimei no soft. Quem achou que não dá pra sublimar no soft? Ó, dá também. Tá bom, gente, ó. Aqui, aqui então, gente. Ó, esse aqui eu sublimei. Teste, tá? Esse aqui eu sublimei. Ficou perfeito no soft? Né? Então dá para sublimar também, ó. Esse aqui, ó, pode ver. Se você quiser fazer sem nada aqui, também dá, né? Fazer sem sublimação, sem nada. Sim, sem também fazer. dá, também dá, porque o corte dele já é bonitinho, né? Uma cor, outra cor, já, já ele já fica lindo, já, sem. Se você quiser fazer também de abrir aqui, dá para fazer. O que você tem que fazer é acrescentar mais dois centímetros de cada lado para dar aquele, para dar o fechamento do... dos botões, tá bom? Então... A vocês... Rodrigo está falando aqui, está imaginando daí no jeans, daí já o jeans vai ter que fazer com botão. A abertura é, no je... jeans já não vai ficar legal, tem muito plano, tá? O jeans O capuz daí... é no direito, Cláudia. A é. é no soft a galma. Sim, Cláudia, Mar, Esse é com a manga raglan. Eu é. tinha pavor de manga raglan, tô amando fazer manga raglan, gente, nem tem noção que é uma maravilha. E, é, e fica muito bonito, né? Veste muito bem. Deu muito bem. É isso. Deu para vocês entenderem tudo aí? Deixa eu virar aqui pra mim agora, que agora eu quero participar. Bem. A Silma Agira Agirara, Agui... Agui... Desculpa, não sei pronunciar, tá? É... Ela perguntou se depois o vídeo vai passar de novo. Vai ficar aqui, vai ficar aqui gravado. Vai ficar. Tá? Então, meninas. Ela já... tá só linda a sua roupinha. Que bom, minha flor, que bom. Pode colocar aí o cupom meninas pro pessoal, tá? Vocês vão ganhar essa modelagem completa, tá? Vocês vão ganhar o cupom aí para vocês estarem retirando lá no site da Animania Pet Mold. Gente, nós temos 135 pessoas. Ai, tô amando, amei. A Priscila gente... Santos, dá para abordar essa frase, dá, Priscila. Dá para abordar. Dá para abordar também, tá? Então, gente, muito, muito obrigado. Não esqueçam, tá ali o cupom. Coloca aí, Débora, Dani, a Viviane. Coloquem o cupom aí, Marli. Coloca o cupom aí pro pessoal, tá? Tá e ali. As menina, né? meninas já estão colocando o cupom, tá? Ali, Carla, já estão colocando o cupom. Só segue ali, ó. Isso. Vocês têm até amanhã, dia 28, às 19 horas, pra retirar, tá? É do RN a 11, mais os tamanhos especiais, gente. Maravilhoso. Do RN a 11, mais tamanhos especiais, tem têm até o dia 28 de 7 de 2021, até as 19 horas. Vocês fazem lá o processo para comprar, que vocês não vão pagar porque é grátis. Vai no e-mail de vocês, vocês fazem o download, extrai o arquivo para onde vocês querem não deixe para depois. Se deixar para depois não vai expirar, não vou conseguir mais, tá? Quando vem com chororô, ah, porque não, não tem como, tá? Tem que baixar, gente. Não adianta vocês só ir lá, colocar o cupom lá e dar, foi pro e-mail, pronto. Não, vocês depois que vai pro e-mail vocês têm que baixar, colocar o arquivo lá, a pastinha lá dentro do computador de vocês ou do drive de vocês. Vocês têm que baixar, tá? Então é isso. A Regina Guterres, sim, as meninas já estão colocando ali o cupom para vocês entrarem, meninas, ali, tá? para adquirirem o link ali e tudo. Isso. Ensina para nós sublimar no top, Tia amorê. Tudo que for poliéster lá, você consegue sublimar, tá? Tem uns vídeos no YouTube, lá no canal da Animania, que a Sheila ensinou a sublimar e, falou, e fala dos tecidos. Vão lá dar uma, uma, uma olhada nos vídeos que tem lá, assiste, deixe seu joinha, compartilhem, e comentem, tá? Isso, já aproveita, ajuda a gente já. Ajuda a já gente. Aqui o já. seu canal para gente trazer mais coisas novas. É, mais pra gente jeans fazer... para vocês. A Rosiclé falou do falso jeans. O falso jeans dá para fazer, mas o falso jeans. Falso jeans dá para fazer sim, porque ele laceia. O falso jeans é aquele tecido de, de leg né? Que ela tá falando, né? Porque tem o falso jeans, que é que é tecido plano, então tem que cuidar com esses tecidos, né? É. Se é o um tecido de leg, falso jeans leg, né? Você pode usar assim, vai dar certo, mas não vai ficar tão quentinho, né? O bom mesmo Chama é usar Adriane um Virginia Souza. Qual o nome da Lorde Soft? A Felipe Malhas, achou, saí na live, chamem ela. Então, gente, gostaram do vídeo, gostaram, espero que vocês gostem. E, gente... Vamos tirar fotinho aí das peças de vocês, vamos marcar a Sheila, marcar em mania, Sim. marca a tendência pet, que eu amo ver as, as peças de vocês. Eu amei fazer eu essa live. Sempre, direto. Sempre, direto sempre. Eu marco sempre, direto. Direto eu marco, então, não custa nada, Podem marcar não ali, pode. a, tem na, né? a Sheila ama isso. Sabe? E ajuda também para as outras meninas a ter ideias, né? uma vai ajudando a outra. A Jamile perguntou se pode fazer na malha. Dá para fazer, sim. Dá para fazer na malha, sim. Ana, estão colocando o cupom ali, amada. Só dá uma olhada ali, é Ó, a... oh, o Rodrigo colocou a Débora, a Marli, a Glória Borges. Amei assistir sua aula, muito bem explicada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, eu espero... A Dani, a Dani já colocou ali o cupom, tá aí, azulzinho, gente, ali, ó. É só ver ele nos comentários, gente, tá aí veja o nos comentários, veja que comentário, tá ali o cupom, amores. E a gente sempre vai estar tá trazendo, gente, live assim pra vocês. Todo mês eu e a Lu estamos buscando um modelo. Lu, será que esse vai pra live? Não, vamos deixar isso para a próxima live. Então sempre a gente vai estar tá trazendo live para vocês desse jeito, nesse formato, porque a gente fez mês passado, a gente gostou, né, Lu? Então a Sim. gente combinou de sempre estar tá trazendo uma live assim. E eu e a Lu somos uma dupla sertaneja. Com né? nós ninguém pode. Com <risos> nós não... ninguém pode. Segure, gente. Terezinha, mora no Pará, como faço para comprar os soft de Ribana? Procura Felipe Nares e Piscida. a Jo está na live. Jo, olha ali a Terezinha. Então a gente sempre vai estar tá trazendo modelagens assim para vocês, gente. Então, Ariely, aí... tá em azulzinho, a Dani colocou ali o link. É só clicar ali que vai direto, tá? Então gente sempre siga a gente nas redes sociais aí na página da Animania da Tendência Pet no nosso YouTube também sempre tá, a gente está trazendo coisas novas lá para vocês modelagens lá então a, sigam a gente que para vocês é bom para vocês, vocês sempre vão ter sempre vão estar tá ganhando alguma coisa sempre vão estar tá, sempre Conhecimento e ganhando mais conhecimento, que a gente sempre está trazendo os criativos maravilhosos, dicas maravilhosas para vocês. A gente sempre está trazendo. E os moldes, as modelagens que a gente traz na live para vocês, inteiramente grátis. Então, ó, meninas, tem um nos comentários, comentário. procure no comentário. Animania Pet Mold. Tem ali ó. o link para vocês acessarem e tem o cupom, cupom live Julio. Tá? Olha ali. Só clicar no link e vai direto. Obrigada, Débora de Jesus, a live. Obrigada, Silvana, né? vai ali, ó, no animania Pet mold no comentário ali, da Animania Pet Mod. tá ali o link com o cupom, amadas, lembrando, fazem lá, a... coloca aquele cupom, vai ficar grátis pra vocês, vocês quando chegar já baixem, tá, faz o download, porque... É o tempo limitado, é só até amanhã, dia 28 de 7 de 2021, às 19 horas. Depois disso, expira o cupom e vocês não vão não adiantar vir chorar pedindo, tá bom? Porque é ah, tudo mas... pelo e-mail que vai para vocês. A gente não manda nada no WhatsApp, nada, nada, nada, tá bom? E não esqueçam é. que amanhã também começa a nossa costura criativa lá no canal, a gente. Costura criativa, amanhã, aqueles passos lá, tá, gente? Se inscrever no canal para quem não é inscrito curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo em modo público no Facebook, marcando a Animania Pet Molds, tirar fotos dos processos e mandar para o e-mail da Sheila, animaniapetmodes, arroba gmail.com ou pelo WhatsApp. Ela vai responder com o modo enviado se tiver tudo ok, tá? Ela não vai ficar conversando com vocês lá, mandando mensagem. Se tiver tudo ok, ela vai mandar direto. Se não foi, é porque vocês não estavam tudo ok. No processo ali que tinha que fazer, tá bom? Então, todos isso os é vídeos vão ter que fazer todos os processos iguais zinps, é. e mandar. Ah, tá adianta tá de fazer de um e achar que vai ganhar todos Ai, meu amor de Deus, um comentário lá. Amei. Ai, que lindo. Gostei. ai apaixonei. Coraçãozinho, figurinha. Não, é comentário, gente. Você sabe o que é comentário, né? Não é que nem o comentário que o filho faz. Você pergunta o filho: fez tal coisa? Como é que foi o dia? Ah, foi bom. Não é esse tipo de comentário que querem escreve do filho. E não é esse o comentário que eu escrevo ouvir de vocês. Tá bom? Então eu vou estar junto com a cheira também, ver nos comentários, se passa ou não. E nisso eu sou chatinha. <risos> sou esse Tá bom, meus amores? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí, né? Eu nem sei quanto tempo faz que a gente está aí na live. Deixa eu ver que hora que é. Nossa. Já é tardinho. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Tá aí o cupom, tá? As meninas colocaram aí. Se você estiver vendo esse vídeo depois, né, o dia 28, e ainda não é 19 horas, você estiver assistindo esse vídeo, vai aí nos comentários. Vai estar tá aí Tem uma cupom. colega nossa também que ela ia estar trabalhando o dia dela. É o dia dela trabalhar. Daí, então, pode assistir amanhã, tá? E qualquer coisa, se vocês perderam algum passo ali. Mas vocês têm que ir lá fazer a compra normal, colocar o cupom para sair grátis, tá? Senão não vai sair no valor de R$127,00 mesmo, vocês têm que comprar esse cupom. Vai no e-mail, vocês baixem, fazem o download e manda para onde vocês querem, na pastinha de vocês. Eu tenho a pasta minha direto no computador, ali na área de trabalho, então tudo que eu compro de modo vocês são muitos, <risos> toda vez que tá saindo, tô comprando. Ah, tanto é que esse da live eu já comprei, tá, minha gente? Nem ganhei. Ah, sou muito apressada. Só, assim. só saiu lá, não tá pra lá e comprando. Não, Ué, você eu não vai tá ah, não, não, não. Vou comprar, já, já, já vendi também. Já recuperei o dinheiro que eu paguei. Então, gente, então é isso, tá? Lembrando, essa modelagem, esse cupom tem validade de hoje, dia 27 do 7 de 2021 até amanhã, dia 28 do sete de 2021, até as 19 horas, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois, não adianta vir me pedir, o cupom não adianta vir dizer ai, não deu, tentei, não deu. Infelizmente não dá, porque até é injusto pra com você. Mas lá no site? Todos os sites são iguais, pra vocês comprarem e baixarem, tá? É, você compra no site, pra ver entrar vocês lá, tudo. É a mesma coisa, a única diferença que vai ser, porque é modelagem, você vai ter que Vai para o e-mail e vocês vão ter que ah, descompactar, isso que eu estava se lembrando, descompactar, descompactar o arquivo para vocês baixarem, tá? Então, quem já compra pelo site, teve é, moldes grátis para vocês irem treinando como é que faz para fazer essa compra, para baixar os Desculpa, moldes. Tem, mais um mês todo, tem videozinhos ensinando tudo, como descompactar, como comprar. Tem muitos vídeos, gente. Eu já fiz uns, uns, uns par para ensinar as meninas do grupo também. Então é só você seguir o passo a passo que vocês fazem certinho, não tem erro, gente, não tem erro, tá? Se vocês não conseguirem, pede para algum filho seu, alguém que saiba ajudar vocês nesse processo. É, porque é bem simples, tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Não esqueço de amanhã estar com a gente lá na nossa no primeiro vídeo da nossa uh, costura criativa lá do canal, né? Também estamos com os nossos nossas promoções dos kits Lá na, no site da Animania Pet Molde, são kits maravilhosos, né? Promoção vai até o final do mês de agosto, então não perca tempo. E também tem os nossos cursos aí, né? Tem vários cursos aí, são quatro cursos. Nosso quarto pacote saiu agora, é, mês passado, então é bebê ainda só de modelagem de inverno maravilhoso. Porque agora, com esse frio, é a época que a gente mais vende. Gente, vai esfriar mais? Pelo que eu tava vendo, vai vir frio Exatamente. aí. tá. Menino que então, gostou da live, obrigada. Fabiana Lourenço. Ai, que lindo, adorei esse negócio de entrar na live e pegar um molde, além de ver a aula ao vivo. Obrigada, Sheila, estou adorando o curso. Muito a obrigada. A Sua Santos, aceita a sugestão de PDF para a gente? Queria muita modelagem bolsa trans. Sim, se você quiser algum molde diferente que você não tenha, entre em contato com a Sheila que ela desenvolve para vocês. Para mim a já desenvolveu vários, né? <risos> e tem mais uma da lista, basta deixar das outras. Depois é por último, não tem problema, não tô com pressa. Então, tirar um modelagem que vocês queiram com a foto e da onde vocês tiraram essa, essa modelagem, tá? Pra, né? O link que você tirar a modelagem. Eu, eu procuro bastante no, no, no. Não, não é no ISH, né? Um, um, um japonês. Entendi. Um né, japonês? o nome lá. Um chinês lá. Tem umas modelagens ótimas, daí, só que daí você vê aquele modelo, você acha, desenvolva pra mim esse daqui. Mas vocês têm que mandar da onde vocês tiraram esta foto. Como é que fala? Não, é que me me a modelagem de, de, não me vejo modelagem de artesãs daqui do Brasil, pelo amor Isso. de Deus. Isso não faz, tá, gente? Não tá, faz, tá, tem que nessa parte, nesse quesito estamos bem certinhas, tá? A gente não copia das artesãs do Brasil, tá bom? A gente procura fora alguma coisa uma inspiração, tá? É, e, é na verdade eu não, vai... garanto, eu não garanto que vai sair igual também, Não vai tá? sair igual, tá? É uma inspiração. Mesmo que tenha com a foto, sempre vai ter alguma coisa mudar, alguma coisa diferente, né? Eu gosto mais é de criar, eu faço muitas coisas que me vem, me pede do outro site, cheio lá faz para mim faço eu fazer eu faço gostar não gosto eu gosto de criar mesmo porque eu gosto de pegar e colocar criar do zero né tem várias modelagens que eu criei do zero né as que, as que vocês acham parecidas a ah, lá no site mas ela pegou dela sete ela pegou do pinterest ela pegou Geralmente foi porque clientes vieram e pediram para mim desenvolver uhum. com fotos de lá. E eu desenvolvi com fotos de lá. E geralmente quando eu faço isso no vídeo, eu mostro o pedido da pessoa, quem que pediu certinho, tá? Aí vai ter várias modelagens minhas que vocês não vão achar por aí, no Pinterest ou em outro lugar. Por quê? Porque Sheila cria também. Sheila não fica copiando. É, copia. Sheila cria. E outra coisa, a modelagem da Sheila é totalmente diferente, então... Ela tem uma assinatura totalmente diferente, tá? Ah, não adianta ir lá pegar os moldes dela e copiar que não vai ser igual, tá, gente? Então, ela prova, ela faz teste, eu sei porque eu participei com ela, me mandou para testar, nas cachorros testava na minha, eu testava na dela, ah, tem que mudar isso. Nós, eu fiz três nós, três, nós gastamos três vezes um molde para se encaixar certo, gente. Três vezes, nós ficamos quase o dia inteiro fazendo essa modelagem para ficar perfeito. Então, é tecido que você gasta, você mexe aqui, não, esse aqui não ficou legal, ficou apertado. Ah, esse aqui tá pegando ali. É tudo detalhes. Aonde a Sheila se preocupa com o conforto do pet. Fazer modelagem para vender uma vez só, ela não quer isso para vocês. Ela quer fazer uma modelagem perfeita para vocês venderem cada vez mais. Tá bom? Então, são modelagens que caibam no pet e fica confortável para o pet. Tanto é que me falaram assim: ah, eu, o cachorro destruía a roupinha, não ficava, tua pede até para colocar a touca. <risos> então o pet amou essa roupa que ele pede para colocar. E ele destruía as roupas. Então, para vocês verem, que é a partir daí que você vê como a profissional que vocês estão trabalhando. Uma profissional que vocês estão adquirindo modelagens ótimas, que vessem. Do RN até o grandão e as raças especiais, que é difícil de acertar para as raças especiais. Então, a Sheila tem toda essa modelagem. Então, eu assino embaixo, eu confio, ela é mil, muito top no, no que ela faz, tá, gente? Então, não tem comparação. Então, é isso, gente. Muito obrigada por você estar aí com a gente até agora. Lu. Meu amor, minha dupla sertaneja. Com nós muito, quem pode. Muito obrigado, sempre que eu preciso. De nada, precisando, estou aqui. Ajudando, nossa, eu não tenho palavras para descrever o, a minha gratidão que, assim, com tudo que você faz por mim. Débora, Viviane, Dani, Marli, a Joda, Felipe Malhas, muito, muito obrigado. O Rodrigo. Conhecer muito... ótima qualidade, gente. Quem é aluno da Sheila, ganha um descontinho lá especial, tá bom? Então, gente, chega lá, tem um descontinho especial lá na Felipe Marias. Gente, muito obrigado mesmo. Deus abençoe cada uma de vocês, minhas alunas amadas. Muito obrigado, meu pessoal. A gente fala lá no grupo pra ti de volta, tá bom, amor? Tá, tá quase acabando a live aqui. Já te chamo, amor, tá bom? Muito obrigada, pessoal lá do grupo. Estava em peso aí. Que orgulho que eu tenho de vocês. Ei, estava para mim. Senti falta do Júnior. Senti falta do Júnior, mas deve ter dado alguma coisa que ele não pôde. Não, ele Muito apareceu. Ruim. Ele deu um oi. Júnior apareceu, se não me engano. Ele deu um oizinho. Apareceu, então, é. Não vim. Não vi. Então tá bom. Ele então, tá, aqui, tá, eu estava subindo o até o ele, nosso que... Júnior. júnior ali. Desculpa, se te não tem oi, Júnior, mas não estava presente esse vídeo. Desculpa, se não tem Então tá. Então, muito obrigada, gente, meus alunos do grupo da, uh, temático, né? O grupo temático ele é muito legal, gente, se você não participa. É 35 reais para você entrar. né O primeiro mês é 35 reais depois os próximos meses é 15 reais E todo mês eu disponibilizo uma modelagem lá. Esse Olha mês lá, é na falou enquete do temático que já conseguiu abaixar os modos. Olha maravilha. Então esse mês na enquete do temático nós estamos com um lançamento maravilhoso lá que está fazendo muito sucesso que é o nossa abelhinha, né? Então gente, se você quiser entrar no temático é só chamar ali a Lu, a Lu que é a DM do temático ela te explica como que funciona. E tem um outro grupo também que é duas modelagens. Daí o temático é de roupas de temas, né? De fantasias. O outro é de roupas mais normais, assim, né roupas do dia a dia, camas. Então, lá são du duas modelagens, tá, gente? Então, lá é 35 o primeiro mês e depois é 25 reais nos próximos meses, tá? Então, lá, se você quiser entrar, chama a Débora aí, a Débora de Jesus, que ela te explica como que funciona. Também é muito bom. Esse mês tem dois lançamentos lá na enquete, tá? São duas modelagens. Então, tem quatro moldes lá, quatro modelos para você escolher. Nesses quatro modelos, você... Vai votar em dois. Os dois mais votados é o que vai, a modelagem que vai para o grupo, tá? No dia 16. E no temático são duas modelagens que tá lá para você escolher entre uma e outra. E a mais votada é a que vai para o grupo no dia 16, tá? Todo, dia, todo mês no dia 16. Então, gente, vale muito a pena os nossos grupos sempre tem dicas de sublimação, de bordado, tudo que é dica a gente traz lá tá bom? Então, se vocês quiserem, estar tá achando as ADNs aí, a Lu e a Débora, que elas explicam pra vocês como que funciona. meninas vai ficar muito... gravada essa live, vocês podem assistir, quem chegou por último agora, a Edi. A, Ed, a, Ed, a Ed, falou que perdeu a live, vai ficar gravada, amor, pode assistir. Vai ficar gravada, e o cupom tá aí, Ed, já, já pega o cupom, é, é do nosso grupo, né, depois tu vai, auxiliar ela lá. É do, do... É do, do da Hotmart, uhum, do grupo ali do curso, a Ed, Edi Ed, Félix. Então, Dá o cupom aí, meu amor. Aí você pega o cupom e já pega os teus moldes lá, tá? E a live você assiste, vai ficar gravada aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Fique com Deus, eu amo muito vocês. Lu, muito obrigada. Gente, a Lu tem Instagram dela, tá? Ela vai passar o Instagram dela certinho aí. Sigam a Lu no Instagram, tá bom? Ah, tem também as feiras que a Lu faz né? Ela vai passar tudo certinho aí. Lu, muito obrigada. Gente, me sigam também no Instagram, no Face, aí por tudo, me sigam aí. Lu? O meu nome é a Pet da Lunes no Instagram, tá? Podem me seguirem lá, que eu sigo vocês de volta. <risos> tá bom? Então tá, Não gente. Muito fotinhos, muito... fotinhos, fotinhos. Eu quero ver muitas fotinhos no Instagram da Sheila, é, dessa live de hoje, das peças que vocês vão fazer. Marquem a Sheila. Marque a tendência tudo. pet, a mania pet no Instagram e no Face. Eu quero ver a produção de vocês, meus amores também, tá bom? Bem, quero ver. Também quero ver a produção de emojis, gente. Nossos emojis do humor. Não esqueçam, a eu... é. Tem sim. É só entrar no link. Alfa que não tem como ganhar o modo só pagando. Tem o cupom de desconto para vocês vão ganhar modo grátis. Olha ali nos comentários. Tem um link para vocês entrarem lá com o cupom para vocês baixarem grátis. Gente, não, nós não estamos fazendo é, propaganda enganosa, tá? Então, vocês têm que entrar no link, que é colocado ali. A de Manepet colocou o link, o Rodrigo colocou o link, as meninas, a Demi colocaram, a Viviane também colocou o link. Vocês entram no link, tem que colocar aquele cupom. Se vocês não colocar aquele cupom, não vai sair grátis a modelagem, tá? Vai tem que fazer tudo né? certinho. A Carmen Le Leier. É live Julho, cupom. Vocês têm que copiar ali, tá? Como tá escrito ali, Live Julho, em maiúsculo, e colocar lá na área de cupom, tá? Bom, é como a... nos comentários, vocês vão ver todo o, o link ali e o cupom. A gente não faz propaganda nós. A gente fala, é. a gente dá, sim. De graça, o molde da live. Tá bom? Ah, já teve até gente que veio aqui na live falar que já baixou. Então a gente não sim. tá aqui. Para enganar ninguém, é só você ir não, lá e não enganar ninguém, tá? Então, baixem, tá? Vocês têm até amanhã, dia 28 do sete, de 2021 até as 19 horas, passando desse horário, o cupom expira. Vocês podem ir lá, comprar e não abrir. Compre e vai no e-mail de vocês, abro, descompactem e manda para onde que vocês querem guardar os moldes, tá bom? Eu guardo na área de trabalho já uma pastinha lá, tá bom, gente? Então não é propaganda enganosa não, tá bom? É não mesmo, não estamos aqui para brincar, imagina. Gente é, para todo mundo que baixando o aqui. De nada, a Cristina conseguiu. Oh, a Márcia bom. Rocha não tá conseguindo. Márcia, tá ali, ó. Live, Julho, tudo maiúsculo, amor, tá? O cupom é esse, tá bom? Então, gente, é isso, gente. Vamos terminar a nossa live, senão vai ficar muito tarde, e a né? Tá muito comprida. muito comprida, muito para vocês também. Então, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Até a próxima. Mês que vem a gente traz mais uma live, né? A gente vai programar em busca de novos modelagens aí, ver qual modelagem melhor pra vocês. Mês que vem a gente traz mais uma live pra vocês com modelagem também. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Beijo, Eu amo vocês. Obrigada. Parabéns a todos que participaram da live. Meninas dos grupos do WhatsApp, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Isso, muito obrigada mesmo. Lembrando que. Eu não consegui que... ler uma pergunta, perdão, porque tem bastante. Ainda não estou na prática, ainda não estamos 100% ainda. É, obrigada, a Priscila, a Priscila Marcou nós no Instagram. Ô, oh, Deus. Então, gente, sucesso de vocês também é meu sucesso. Já expliquei pra vocês que isso não é um slogan que eu criei do nada. Isso é o real, o porquê que é. Se vocês vendem, eu vendo. E é benção para todos os lados. Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Eu amo muito vocês. Beijos, Lu. Tchau, tchau. Beijos, tchau.